Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo Dessa vez a gente vai falar uma coisa que muita gente me pergunta, tá galera? É o que? É foto ou vídeo? O que converte mais, tá galera? E eu vejo muita gente com essa dúvida referente a foto ou vídeo, tá? Nas campanhas aí de anúncio, o que, que a gente vê Ao meu ponto de vista eu vou falar os pontos positivos, os pontos negativos Tanto da foto quanto do vídeo e o porquê usar foto e o porquê usar vídeo e a minha opinião se converte mais. É vídeo ou foto, tá galera? Então eu vou explicar um pouquinho de cada um aí, do qual que é os pontos positivos, qual que é os pontos negativos da foto e do vídeo, tá galera? Vamos lá, vamos começar por foto, tá galera? O ponto positivo da foto é o quê? Você tem uma escala de produção maior, você consegue fazer mais quantidades de foto possível ali. Em determinado tempo, vamos supor que uma hora você consiga fazer 10 a 20 fotos ali, 10 a 20 criativos com foto, tá, galera? E já com vídeo, não. Vídeo você demora ali bem mais para você fazer um ou dois a três vídeos, tá, galera? Então, assim, o ponto positivo da foto comparado ao vídeo, o que que é, galera? É a quantidade de produção em massa, você consegue fazer mais quantidade de fotos, de criativos de foto, quanto de vídeo, tá? E é, a demanda para você procurar também entre fotos e vídeo, a foto é mais rápida, tá galera? Você clicou com o botão direito, baixou, acabou, já está no seu computador, é só você editar. Já o vídeo não, o vídeo você tem que achar um adequado, baixar, às vezes você tem que editar o vídeo e isso demora demais, tá galera? É... Realmente o vídeo na questão de produção demora muito e a foto ela ganha muito rápido. Você entra ali no, no, no Instagram, Pinterest, no Google, imagens e baixa muito rápido. Já o vídeo não. Você tem que usar ferramentas para baixar tanto vídeo, tá? Qualquer vídeo que você for utilizar no seu criativo, você tem que ter uma ferramenta para baixar, tá galera? Então assim, o seguinte... Na questão de produção em massa, o vídeo, o, a foto, ela ganha disparado. Você consegue, é, você consegue criar diversas fotos, né? Diversos criativos em foto e escala muito, muito maior do que vídeo, tá, galera? Vamos lá pro vídeo agora, tá, galera? Um ponto positivo do vídeo é o quê? A mensagem que você... Passa para o seu usuário, passa para o seu cliente, passa para o seu futuro cliente, seu futuro lead. O que, que ganha na imagem do vídeo? Qual o vídeo vai passar? A mensagem que o vídeo vai passar? A foto, galera. O criativo em foto, você tem que chamar muita atenção do cliente. E na descrição ali, no, no que, que você vai escrever, né? você já tem que meio que pré-programar o seu cliente para ele chegar na página de venda ali ou na ação que você quer que ele tome, já no primeiro impacto que ele vê a foto. Já o vídeo não, galera. O vídeo você consegue demonstrar seu produto, demonstrar seu serviço. Então, assim, você consegue fazer muita coisa com vídeo em relação à foto, tá, galera? Criativo totalmente diferente um com o outro. Eu, quando promovi o Laliô, deu mais certo com o vídeo do que foto. Eu testei várias fotos e vários vídeos. E os vídeos se performou muito melhor, tá, galera? Por quê? Porque mostrava a transformação ali do ponto A para o ponto B, né? O cabelo com resultado X e depois, ao longo do vídeo, o cabelo com resultado Y. Tá, galera, na foto não tem como meio que mostrar isso, passar a experiência da pessoa utilizar aquele produto ou utilizar aquele serviço, tá? Então, assim, são produtos que a gente tem que testar tanto imagem quanto foto. No novo produto que eu tô promovendo agora, eu tô testando mais imagem. Eu testei alguns vídeos e não deu muito certo. Eu agora tô testando mais imagem. Eu tô vendo que o clique. O custo por NTI checkout, o custo por C o CPM, ele sai mais barato do que no vídeo e é, o resultado tá saindo melhor também. Não é só o custo, às vezes o custo pode estar tá baixo, mas tá a conversão tá muito maior. Entendeu? Tá muito mais alta. Então, assim, dependendo do nicho, você tem que saber trabalhar tanto imagem quanto foto, tá galera. Então, na questão do vídeo, ele passa mais mensagem, ele, ele deixa o cliente, ele deixa o cliente mais quente para quando chegar na página de venda ali, o cliente está mais sucessível a comprar, tá galera? É uma coisa crucial você fazer o um teste, é o segredo de ou foto ou vídeo. O próprio Facebook mesmo ele diz para você testar os dois. Então, assim, quanto mais teste você fazer, tanto de imagem quanto de vídeo isso vai agregar muito a você, ao seu conhecimento, a saber lidar com as métricas e olhar ali para ver o que, que ela está dizendo. ó, oh, o seu criativo de imagem ele está ruim. ó, oh, o seu criativo de, de vídeo ele está ruim. ó, oh, ele está bom. o seu criativo de imagem ele ficou bom. o seu criativo de vídeo ficou bom. o seu criativo de vídeo ele não está chamando muita atenção. ou ele está chamando atenção e não está é passando a mensagem que você quer porque muitas pessoas não estão assistindo tudo então assim no Facebook você consegue analisar as métricas ali para você distinguir se a imagem ou o vídeo tá bom tá galera então assim vocês vão ter que ter, fazer um teste mesmo em si não tem como eu falar para você assim ó realmente vídeo vai dar muito boa ó realmente foto vai dar muito boa são questão mais de teste tá galera mas assim, dependendo do nicho, o que, que vai converter mais é vídeo o, Dependendo do, do que, que você estiver vendendo, o que vai converter mais é foto, tá galera? Mas assim, a experiência que o cliente tem na hora de estar tá rolando o feed ali Ele tá rolando o feed, ele vê a imagem, a imagem ela tem que ser muito atraente E a descrição tem que ter uma chamada passando muito forte, tá galera? Já o vídeo não O vídeo ele tem que chamar a atenção já de cara, porém no vídeo ele vai ter que aquecer o cliente De forma que quando ele chega na página de venda Ele simplesmente compra, tá galera? Então assim, tem essas jogadas que a gente tem que aprender No Plus Hair algumas imagens deu boa e alguns vídeos deu boa Deu bem, bem meio a meio, mas eu promovia mais vídeo Porque o custo do vídeo ele ficava mais baixo Mesmo que o custo da imagem tende a ficar mais baixo do que o custo do vídeo, tá, galera? Se vocês pegarem é, o mesmo nicho e subir praticamente assim, vamos supor quase os mesmos criativos tanto de imagem quanto de vídeo, você vai ver que o custo do vídeo ele sai um pouquinho mais alto. É, o custo por clique, o custo por initiate checkout, ele tende a ficar um pouquinho mais caro porque ele retém a pessoa mais mais tempo naquele anúncio, né? Então, assim, normalmente você, eu normalmente eu utilizo imagem quando é para chamar muita atenção, muita curiosidade, onde eu vou jogar, jogar ela tanto para o WhatsApp quanto para o chat. Aí eu gosto de jogar imagem, porque o custo é menor, eu consigo fazer uma curiosidade muito grande e no meio do caminho eu consigo aquecer o lead, aquecer o cliente a quando eu chegar na página de venda, está mais propício a comprar, do que eu só jogar a imagem, subir a imagem e jogar o cliente diretamente para a página de venda, porque o cliente às vezes... Não sabe o que, que você está passando na imagem, tá? Às vezes você não passa muita credibilidade na foto. Então, quando o cliente clica, chega no site, ele fica meio perdido. Agora, quando você tem um caminho no meio do... Do, da imagem para o site, vamos supor o cliente viu a imagem, clicou, ele vai ter um caminho ali onde ele vai percorrer para depois ir para o site. Eu utilizo a imagem, tá galera? Quando eu vou aquecer o cliente no meio do caminho até ele chegar à página de venda, que nem eu já expliquei para vocês, eu gosto muito de subir o que? Campanha pro WhatsApp, um a um ali, onde eu sei qual que é a dor, qual que é o benefício, para depois subir um funil do main chat galera. Que nem eu expliquei no vídeo passado, ou saiu essa semana, eu não sei quando que saiu, do main chat para Instagram, tá, galera? Saiu o um chat para Instagram, onde eu vou aquecer ali o máximo lead para depois jogar ele pra página de venda. No Instagram já é mais fácil, por quê? Porque você consegue já aquecer o lead ali mesmo no... Na página, na, no seu feed mesmo, onde tem várias provas sociais, né, galera? Então, então é uma questão ali de estudar mesmo, tá, galera? O próprio Facebook, ele fala para você fazer os dois. No meio do caminho, você vai ver qual que é melhor qual que é pior, tá, galera? Existe estratégia somente para vídeo, existe estratégia somente para imagem, que nem eu expliquei para vocês. O vídeo, ele dá muito boa porque você aquece o lead mostrando várias e várias oportunidades para o cliente adquirir seu produto, né? oportunidades ou benefícios, ou até mesmo é, quebrando todas as objeções dele com o vídeo, tá, galera? Dependendo do vídeo que você faz, vai demorar mais, mas o resultado que você tem, às vezes, é maior. Porém, ele é mais trabalhoso, tá, galera? Então, a gente tem esses pontos positivos e pontos negativos de cada um ali, onde um demora mais para fazer, o outro é mais rápido, um é mais barato, o outro é mais caro, mais traz, mais retorno. E isso você vai ter que estudar, Diariamente ali no seu anúncio, tá galera. Subir imagem, subir vídeo, fazer o teste, ver se realmente vale a pena é testar como imagem, como vídeo. Então, assim, galera, faça o teste, faça um teste no seu no gerenciador de anúncios. Sobe imagem, sobe vídeo. O, a imagem, que nem eu expliquei, é mais fácil você subir, né? O vídeo ele é um pouquinho mais complicado, mas eu falei pra vocês, tem ferramentas que a gente consegue baixar o criativo praticamente pronto, só modificar e subir novamente, que nem eu explico para vocês, as ferramentas, elas estão aí para ajudar, a gente não pode copiar, tá galera? Baixa um criativo que é de vídeo ali, que você achou bacana, modifica ele, cria outra headline, cria outro... Outra, outra, coloca outra cor no vídeo Tenta colocar faixa tenta colocar, te, tenta colocar diversos elementos diferentes ali Que você pode modificar o criativo E não subir ele totalmente cru, tá galera? Porque nisso, se você subir até o criativo Igual ao do seu concorrente ali Você vai estar tá pagando mais caro, tá galera? Seu CPM fica mais caro As métricas em si, ela fica mais cara, tá galera? Então assim, antes de você ver se vídeo dá boa ou se foto dá boa, faça o teste e tira as suas próprias conclusões, tá galera? Vai depender de gerenciador para gerenciador. Eu já peguei um criativo meu de vídeo que estava dando muito boa para mim, passei para um amigo, ele subiu e não deu boa, tá galera? Então a gente tem que sempre analisar de conta para conta também ali.